Obrigado, Helena. Obrigado, professor Luiz, pelo convite. Eu queria agradecer muito à Academia Brasileira de Ciências pelo convite para estar aqui com vocês. É uma honra. É, é, e só é mais difícil ainda vir para cá depois dessas mulheres maravilhosas. Principalmente porque eu sou de 71 e eu não peguei a subida, eu não amei então, <risos> então, eu. Pois é. O Will foi meu professor de física 1. Viu? Eu passei. Mas qualquer dificuldade já está explicado. <risos> Eu sou da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Tem que avisar sempre né, que a UESC não fica em Santa Catarina. Quando eu fui em Santa Catarina falar sobre... O, o, na época, a gente ainda chamava, chamava de código, né, foi antes da aprovação. Aí eu falei isso, né, contei a piada, era uma honra estar finalmente em Santa Catarina, porque sou acusado de ser catarinense todo lugar que for. Né. Aí, depois que terminou a apresentação, o mestre cerimônias falou... Quanto a agradecer a presença do professor Gesil Sampaio Amarante II, da Universidade Estadual de Santa Catarina. <risos> Diretor técnico Fortec, etc, etc. Por favor, passa. Bom, uh, aí só uma listinha. Da, eu, é, como eu sabia que é, as minhas é, é, antecessoras iam falar mesmo dos pontos, mas eu, eu resolvi falar um pouquinho, um pouco, acho que é uma coisa muito importante para a gente aprender desse processo. Como é que foi esse processo de chegar até aqui? E algumas coisas que a gente precisa ainda fazer. Algo, tem, dever, tem dever de casa, por incrível que pareça. Né? Então, uh, uh, com relação... A Helena já falou um pouco dessas coisas, eu pedi para passar... Mais rápido essa parte, né, que isso tudo com, começou com um processo um pouco antes, é, que, começou em 2008, vai. Em 2010 tem aquele fechamento né, do pedido né, da, da reunião é, é, da, do, da quarta Conferência Nacional, mas está aqui: ó, cientistas pedem a Lula, menina provisória para reduzir a burocracia. Começou esse processo todo, essa discussão. Na quarta Conferência, isso foi uma das coisas que foi mais tratado, e presidida pelo Luiz Davidov. Isso, né, então um pouco do histórico aqui, passa, por favor. Né? Como resultado desse processo todo, teve um projeto que foi composto por CONSECT com FAP, e CONFAP e foi apresentado ao Congresso, aí já teve muita hype nisso né, aqui, projeto Instituto Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, tinha esse nome, esse apelido aqui bacana, depois a gente viu que não dava para ser código, teve que mudar, teve essa discussão toda, passa, por favor. Foi o é, passagem. O deputado Cibar Machado, ao qual a gente deve muito nesse processo todo, ele fez uma coisa muito, muito, muito não usual na nossa é, é, cultura política. Né? Ele, como relator do, do, do Código, né? do projeto de lei do Código, ele chamou a gente para conversar, né? chamou a sociedade para conversar e não chamou apenas umas poucas pessoas. Foi composto um grupo de trabalho para ajudá-lo na relatoria, é, é, esse grupo eu tenho a lista aí de todas essas entidades, associações, instituições que participaram, tem mais, ah, passando tem mais, ah, tem mais, né, ministério, tá bom, mais ou menos 60 instituições, entidades, é, é, é, é, é, pessoas que vivem o dia a dia do sistema nacional de ciência e tecnologia que participaram do processo de longas, intermináveis reuniões que varavam também pelo celular e pelo e-mail madrugada dentro e que cabia esse é, pobre mortal nascido na década de 70, infelizmente inclusive na minha cidade tinha uma fábrica da Nestlé então né? então qualquer deficiência no processo Helena está explicado coube a mim fazer a coordenação disso tudo né então aí como resu... a gente viu que não dava só para mudar não, precisa... não dava só para ter uma lei para mudar a lei tinha que mudar a constituição e como esse era um grupo forte bravo e corajoso Vamos, lá. é bom, bem, gente, A gente já está aqui mesmo, muda a Constituição também, então foi, foi profe, montada a proposta de na emenda constitucional 85 que foi aprovada. Está resumo da tramitação. Isso aqui é legal, que é o placar da votação em primeiro turno na Câmara. Está aqui a data, né? Histórico. Isso aqui foi tirado pelo próprio. Isso é muito bacana esse placar. 399 a 1. Então, não foi unanimidade, ok? Então, olha, nós só faz uma correçãozinha. Não foi unanimidade. Teve um voto de um gaúcho que jura de pé junto que apertou o botão errado sem querer. <risos> Mas isso aí foi muito importante, que é um sinal, né? porque assim, uma lei que vai falar, uma emenda constitucional para falar sobre ciência, tecnologia e inovação, não pode ser unanimidade, porque estamos aqui no Rio de Janeiro. Não? Portanto, como dizia Rodrigues, toda unanimidade é burra, então não concorda, né? não dá, não dá liga. Então, tinta esse votinho. Foi o, foi o universo conspirando. Né? Como é que é, é são aqueles... É, é, é, comportamentos emergentes né, que vêm do sistema, né, que o dedinho dele foi para o lado errado. Mas é isso. Então, foi é, a última, última sessão daquela legislatura, né, foi aprovada. Então, depois da emenda Constitucional de 83, teve muita coisa, então, isso aqui é um resumo bem rápido, né. aí, o PL, aí voltamos ao PL 2177, foi parado na Câmara, aprovado no, no Senado, né, com o número de PLC 77, e foi sancionado. Próximos, dados, de favor. Aí está a foto, que é a prova, que a Helena estava lá. Né, é... é Sancionado em, em 11 de janeiro de 2016. Assim, não, vamos, vamos lá. Então, assim, de uma maneira. E depois, quando a gente ficou sabendo dos detalhes sórdidos do processo do, do, dos vetos, a gente soube que, na verdade, era um processo, por, corria um o risco, risco de haver 48 vetos. Né? Então, então, tudo bem, vamos lá. A gente ainda tem que resolver esse problema. Mas, vamos lá. E a lei, né, vocês já viram, ela é, é uma lei que ela tem dispositivos próprios. Mas disposições próprias, mas também mexe em todas essas nove leis, até na famigerada 8666 mudou. Tá? Então, tudo isso pode passar. Aí o próximo passo foi a batalha contra os vetos. Né? Teve carta mandada, está né? aqui a tá, matéria da, da página da, da, da ABC, né? na carta que nós enviamos à presidenta Dilma, que ela concordou, até liberou a bancada para poder votar contra os vetos, mas teve aquela coisa, infelizmente, aquele processo todo lá, é, que a Helena já relatou. E agora a gente está nessa etapa, né? pode passar, por favor, da, regula da regulamentação e a discussão da regulamentação. Aqui tem uma lista que vai ficar com vocês, para quem não acompanha esse processo todo, de todos os itens na lei que ficaram ainda para ser regulamentados. Pode passar mais esse, pode passar, são 18 itens, se eu não me engano, perdi a conta. Já, né? e aí, e, e, e, e, bom, pode passar. Vai, adiante, pronto. E aí, só uma foto né, de um, uma etapa dessa discussão, que é um, uma das tabelas. né? É que esse processo foi um processo de vai e vem. Né? Quer dizer, teve o texto do Ministério, as, a, as entidades se reuniram, discutiram, mandaram a contraproposta, depois o Ministério mandou de novo a contraproposta. Então, foi uma discussão muito rica, muito aberta também com, a, com as entidades e com o Governo. E que estamos agora aguardando... Né? A, era, a promessa era sete de, era dia 7 a gente ia ter. Né? Então, infelizmente, não deu, mas é natural um processo tão complexo como esse que ainda não se encerrou, a gente não, ainda não tem exatamente como é que é a versão final, a gente tem o que saiu da discussão, mas, obviamente, infelizmente, ainda tem que os russos lá do planejamento e a Casa Civil concordarem. Né? Então, tudo que a gente está falando aqui, que, tem, que ficou acertado, ainda corre em alguns riscos. Né? Mas, tem questões muito importantes com relação aos remanejamentos, né? que foi uma conquista que, nos 48 do segundo tempo, a gente conseguiu garantir na emenda constitucional, e aí depois né, entrou na lei e está no remanejamento na regulamentação, na questão das prestações de contas centradas na obtenção de resultados, né, não tanto nos procedimentos burocráticos, os contratos em convênio simplificado, já foi falado aqui, tem muita coisa com relação a isso, né, no estímulos aos ambientes em promotores de inovação, inclusive a questão da cessão dos terrenos né, e tudo, né, e na prioridade para importação para pesquisa, entrou inclusive, é uma coisa que é importante citar, a questão da equivalência nas, nas modalidades aceleradas né, da, é, de, de, de, de importação para pesquisa, as, as, as importações por, por courrier, né, FedEx, etc. Hoje, a gente só pode fazer aqueles sistemas mais rápidos usando a, a, a, o correio do Brasil. Deixa de ter essa limitação, que é muito importante também na prática. Né? E, fundamentalmente, a gente tem os próximos passos que não são fáceis, tem a atualização das legislações estaduais e municipais, alguns municípios têm, a gente vai ter que fazer uma atualização, cuidar disso de forma conjunta, para que as coisas fiquem né, de forma bem, é, é, é, é, tudo, tudo combinando com, com o marco federal, a reintrodução dos itens vetados e aperfeiçoamentos, essa questão, viu, Angela, da... Do, da, dos recursos próprios captados não contarem para o teto orçamentário é uma coisa que estava no esteve numa determinada versão do do código está no, no projeto de lei no PLS 226 através do qual nós estamos tentando reintroduzir os itens vetados e existe de volta esse esse item então tem uma janela para a gente conseguir de volta isso é o se eu não me engano parágrafo único do artigo 18 tá e, a consolida... e, muito importante também, a consolidação dos entendimentos com os órgãos de controle. Aí, a gente vai ter que realmente conversar com todos os usos. Então, vamos lá, meus amigos, controlador, controladores, procuradores, etc., vamos sentar e vamos conversar para entender isso todo mundo de uma forma unificada. Isso é muito importante. A gente vai ter que fazer mais esse trabalho também. E, além disso, inclusive corroborando com o que o uh, professor Marco Sintra falou mais cedo, né? a gente precisa pensar no novo modelo de financiamento para o sistema. Tá? Eu falei, chamei de FNDCT+, né? porque não é só isso, né? e tem que ter uma revisão da FNDCT, mas tem também outras, uh, outras coisas que precisam ser acertadas no financiamento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Precisa, eu acho que é uma das próximas etapas importantes para a gente discutir, além da lei do Sistema Nacional, que foi pedida aí na, na Emenda Constitucional. Além disso... Né, outros instrumentos que precisam ser revistos também revistos também muito importante a questão do decreto de regulamentação da lei do acesso à biodiversidade que conseguiu né, conseguiu é, prejudicar muitos dos avanços que a lei de acesso à biodiversidade havia conseguido havia garantido então é, a gente precisa de uma reforma também desse decreto isso é uma coisa importante que a gente faça o mais rápido possível. E é muito importante que a gente mantenha isso aqui, ó, né? manter a cooperação nos próximos etapas, todos, em todas essas lutas futuras, que são é, urgentes, que a gente mantenha esse mesmo espírito né, de união das das várias, das vários, dos vários segmentos da sociedade, civis e não tão civis, né? do empresariado, da academia, né? como foi esse processo de discussão do marco legal. A gente precisa muito manter esse, essa, essa unidade, né, essa coesão né, para que a gente consiga levar para os nossos congressistas, por melhores ou piores que eles sejam, né, as coisas é, é, é, mais é, é, é, é, embasadas. Teve muita coisa, gente, que a gente é importante lembrar uma coisa, é muito importante lembrar uma coisa. Isso tudo que se conseguiu foi dentro de um, dos períodos de maior guerra política no Brasil no Congresso. E, mesmo assim, a gente conseguiu progredir mais devagar do que queria, mas conseguimos. Então, é possível avançar mais se a gente conseguir manter essa unidade né? e manter, reforçar a agenda comum e os fóruns de debate, entre eles, aqui eu vou fazer uma propaganda, né? do Fórum de, de, de Assessorias Parlamentares de Ciência, Tecnologia e Inovação e Educação, no, nos quais SBPC, ABC, Fortec, vários outros, todos aqui estamos representados, é quase um espelho do que foi lá o... o o grupo de trabalho ah, formulador do marco. Então, é muito importante que essas, essas, essas instâncias sejam fechadas. Só, mais, só para fechar, só para lembrar, né? quando meio do conhecimento, o pessoal já faz as contas. Né? Então, você lembra aqui, né? o que, que é, o que, que representa nas principais empresas né, do, listadas no SP500 dos Estados Unidos, né? o que, que é conhecimento como parte, como valor, como né? valor. Das, das, das principais empresas americanas. Nós estamos nisso aí. Então, se a gente não souber transformar o nosso conhecimento em parte significativa do valor das nossas empresas, a gente está fora. E só um exemplo muito importante para finalizar, eu gostaria de chamar muita atenção para essa pequena cidadezinha no sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí. É uma cidade de 40 mil habitantes que tem mais de 150 empresas de base tecnológicas, nascidas lá, não, foram atraídas para lá, não. nascidas lá, que fazem, que com, exatamente, que competem no mercado internacional, que fazem inovação, que investem em inovação, nascidas do empreendedorismo inovador com conhecimento na, naquela cidadezinha, que é uma cidadezinha que não tem nem aeroporto, ok? Para mim o maior case que tem no Brasil, Florianópolis né, é legal, bacana, São Carlos é muito legal. Mas Santa Rita do Sapucaí mostra que é possível fazer o Brasil realmente ser competitivo. Olha isso aqui, ó. é mais do que fatura porto digital. tá? Agora, tudo começou com essa mulher aqui. Então, olha, o trabalho continuado está na cultura da cidade. Empreendedorismo, as crianças aprendem lá no Prezinho, tá? nessa cidade. É quando a gente aprender a copiar Santa Rita por aí... Já vai ajudar muito. Muito obrigado pela paciência de vocês, por ter passado o tempo.